E aí, gente profunda, gente verde, gente que gosta de planta, da fita energética, você sabia que tem uma erva que dá para colocar no sapato e que causa um verdadeiro milagre na sua vida? Fica comigo que eu já vou te contar qual é, tá bom? Solta a vinheta, pessoal! Às vezes a gente desdenha o nosso pé, né? A gente não dá bola para ele, a gente não olha pra ele. Tem gente que nem cuida do pé, né? Tem uns pezinhos assim. Normalmente a, a pé de curi que sofre, né? Coitado, que chega uns pés lá que ela tem que lixar a unha com a serra elétrica, né? Então, gente, brincadeiras à parte, tá? Às vezes a gente não dá a importância devida aos nossos pés. E são eles que nos sustentam, são eles que nos conectam com a energia da terra. E embaixo do pé tem um monte de Pontos de reflexologia. Todo mundo já ouviu falar em reflexologia, né? Tem aquele desenho lá da planta do pé e os órgãos correspondentes em cada ponto da planta do nosso pé. Os pés, eles possuem chakras, centros de energia que são extremamente importantes para a energia da Terra circular pelo nosso corpo. A energia que vem do céu é tão importante quanto a energia que vem da Terra. E as duas se cruzam dentro de nós, em fluxo e refluxo, fazendo nossos chakras rodarem e captarem a energia necessária para que as glândulas funcionem e para que produzam todas as substâncias que a gente precisa para estar vivo. Então, o pé tem uma... Importância fundamental, inclusive na simbologia religiosa também tem, tá? Tem um livro muito bom de um francês que eu amo, que é um especialista em linguagem do corpo, chamado Jean-Yves Leloup. E o, o Leloup, ele foi também usado como bibliografia no livro Código da Alma eu estudo Lelupi há muitos anos eu gosto muito do, do trabalho dele e tem uma parte de um livro que é um clássico dele que se chama o corpo e seus símbolos que ele fala da cerimônia do lava-pés inclusive na Bíblia aparece né a cerimônia do lava-pés onde Maria lava os pés de Jesus e enrola os cabelos dela nos pés dele então o Lelup fala sobre essa passagem ele fala sobre isso e eu não sei se isso está exatamente na Bíblia ou nos livros apócrifos, né? Não, não me lembro em que parte que está. Mas ele fala sobre isso e fala da questão de que o pé da gente, ele é um segundo cérebro. Porque circula uma quantidade de energia ali no pé que nos conecta a todos os nossos órgãos. Por isso que a energia que a gente capta da terra é tão importante né, para todo o funcionamento do nosso corpo e da nossa saúde. E ele fala também da conexão, quando ela enrola os pés de Jesus com seus cabelos, da conexão da mente dela com o pé... E também do pé dela com a mente, né? Então é como se ela fosse assim: uma pessoa da terra se conectando ao céu, que é Jesus. Ele usa toda uma simbologia para explicar isso. E Jesus, o céu, se conectando com a terra, que era ela, né? Então ele fala do fluxo de energia que acontece nessa cerimônia de lava-pés e da importância que o nosso pé. Tem. Então, se você é daquelas pessoas que não dá muita bola para o seu pé, começa a prestar atenção, porque os pontos que tem embaixo deles são extremamente importantes para a sua circulação de energia, para a vitalização de todos os seus chakras, de todas as suas células e também para que você tenha mais energia vital e mais saúde. Então, eu trouxe uma planta, que vai te ajudar a captar uma energia melhor através dos chakras dos pés e fazer com que a energia que você traz da terra, né? Que você traz do chão, da sua conexão com a terra e com as coisas da terra, que são as coisas materiais, as coisas ligadas à família, as coisas ligadas à sua missão, ao que você veio fazer aqui, para que tudo isso se torne mais leve e se torne melhor. É muito simples de fazer, tá? Tá? É a planta que você vai usar, eu trouxe duas opções, aí você escolhe a que for mais fácil para você. É o alecrim e a alfazema, tá? Você pode usar qualquer uma das duas. E eu trouxe também aqui a calêndula. Então, são três opções, na verdade. Você pode colocar de acordo com o assunto que você quer trabalhar no seu ser, que você quer trabalhar em você. Então, se você usar o alecrim, eu já vou ensinar a fazer, tá? Eu só vou falar agora... Uh, do que, que cada planta faz para você escolher qual a planta que você vai usar. Vocês sabem que a fitoenergética é um sistema de cura natural muito simples. É um sistema de sabedoria né, dos velhos, das benzedeiras, dos caboclos, dos agricultores, de pessoas muito simples. E a natureza, ela é simples, o ser humano é que complica as coisas. Então, as plantas da fitoenergética são plantas que você encontra em qualquer lugar. Eu trouxe aqui o alecrim, que é super fácil de achar a alfazema, né, que é fácil de encontrar também, e a calêndula, que é uma planta que eu gosto muito e que ajuda a revelar a missão da sua alma. Então, eu vou falar o que, que cada uma faz e você escolhe a planta de acordo com o assunto que você deseja tratar. E você pode também variar, ok? Bem, uh, deixa eu falar então sobre o alecrim. O alecrim ele acessa os seus registros acásicos. O que é registro acásico? São as informações que estão no nosso inconsciente e que às vezes a gente não consegue acessar. Então, o alecrim, ele é um vegetal condutor. Isso significa que ele atua em todos os chakras. Então, ele leva essa energia para todas as células, ok? Ele ajuda a liberar traumas, ele ajuda a liberar medos. Ele ajuda a liberar aspectos negativos que estão adormecidos e que podem até te trazer doença né? e que precisam ser transmutados, precisam ser trabalhados. Então o alecrim vai ajudar a fazer isso. Ele gera vontade de mudar, de conhecer o novo e incentiva a pessoa a ter sabedoria para viver e amar tá? Então, se você tá precisando de mudança na sua vida, tá precisando de novidade, um dos maiores sinais de evolução é quando novidades estão surgindo na sua vida. Então, se você tá com a vida estagnada, sem novidade, é porque você não tá evoluindo. E o alecrim vai ajudar a trazer as novidades que você precisa, trazer pessoas, trazer situações, né? Enfim, coisas que você precisa para evoluir. Aí, você vai usar um pedacinho de alecrim bem pequeno dentro do sapato. Eu já vou ensinar como fazer, tá? Vamos lá, então. Alfazema. Se você decidir pela alfazema, é, alfazema, ela incentiva a pessoa esperar a hora certa para dizer as coisas, a não ser inconsequente na hora de falar. Tem gente que é uma metralhadora, né? Sai falando tudo que vem na cabeça nem tá na cabeça, né? Não tem filtro, porque a pessoa não pensa. Ela só simplesmente externa tudo que ela tá com vontade de falar e isso prejudica às vezes na carreira, no desenvolvimento pessoal, prejudica a pessoa porque ela fala tudo que tem, tem vontade, ela não é equilibrada na fala. E tem pessoas que falam de menos também, que não tem coragem de dizer não, não tem coragem de, de dar limite, não tem coragem de, enfim, né, falar o que precisa ser falado. A alfazema ajuda a pessoa a economizar também. Então, se você tem compulsão por compras, né? Se você é daquelas pessoas que gasta tudo que tem, até mais do que tem, porque não consegue. Né, economizar, a Alfazema vai ajudar você. Ela gera paz interior, completa o eu interior, favorece a lida com muitas coisas ao mesmo tempo sem gerar estresse. Então, quando você tem um monte de coisa para fazer, sabe aqueles dias atribulados? Aqueles dias que são cronometrados da hora que você levanta até a hora que você vai dormir? A Alfazema ajuda você a lidar com muitas coisas ao mesmo tempo e com equilíbrio sem que você fique estressado, tá? Uh, ajuda a planejar bem o futuro, cria visão estratégica da vida, ajuda você a empreender. Então se você é uma pessoa que quer empreender, né, a ter empreendedorismo, empreendedorismo não significa só você ter uma empresa. Às vezes você quer empreender em ter um filho, ter um filho é um empreendimento, né? envolve muita coisa. Às vezes você quer construir uma casa para você morar. É um empreendimento também. Então, ajuda você a ter empreendedorismo, a você usar seu tempo uh, com sabedoria. E ajuda a não julgar o próximo e respeitar os limites das outras pessoas, tá? É sempre bom trazer opções, porque as pessoas são diferentes. Então, se você quer tudo isso, usa a Alfazema. E temos a nossa amiga Calêndula, que eu adoro. Eu acho a Calêndula uma planta linda, ela é amarelo com laranja, ela traz alegria, vitalidade, né, animação. Então, vamos à calêndula. A calêndula, ela cria responsabilidade pelo ciclo da vida. É, ela traz uma vontade de ter filhos com amor e respeito. Às vezes, né, as pessoas dizem, ai, mas quem que não quer ter filho com amor e respeito? Gente, eu passei 10 anos da minha vida dentro do consultório, Tá? Então, eu vi coisas assim que até Deus duvida, vocês não têm ideia. E, de alguma forma, as pessoas confiavam em mim, então elas me contavam as coisas mais cabeludas da vida, né? E eu lembro uma moça que eu atendi que ela queria ter filho só para garantir patrimônio, apenas. Né? O cara que ela tava era rico, e aí ela teve um filho. E ela estava grávida de novo, e ela foi fazer terapia e tal. Eu disse, nossa, né? Tu recém teve um bebê e tu já tá grávida de novo. Não é, é para garantir patrimônio, ela falou. E eu, como assim? Não porque se a outra criança morre, tem mais uma. Entendeu? Que queria garantir a herança da família do cara que ela tava Que nem era marido, nem nada. Mas ela precisava daquilo porque ela era assim, né? Então, eu não tô julgando, dizendo se é certo, errado. Cada um faz o que quer da vida. Só que... É, olha a motivação para ter filho. Eu, eu não acho responsável, sabe, ter um filho para isso. Se você quer ter um filho, é para botar um, uma pessoa no mundo, é para educar aquela pessoa para ser do bem, é trazer uma pessoa nova ao mundo, porque talvez ela vai mudar o mundo, ela vai revolucionar o mundo. Eu acho que eu tenho uma visão muito romântica, assim, né, de ter filhos de maternidade. Mas as pessoas têm filhos pelos mais diversos motivos, às vezes para, né, ah, segurar, Uh, o marido, às vezes, ah, para uh, garantir, né, que o casamento vai durar mais tempo, enfim, as pessoas têm os filhos, ah, porque a mãe quer ser avó, também existe, tá, bastante, ah, eu não queria ter filho, mas os meus pais querem ser avós, então eu vou ter um filho, aí larga para o pai e para mãe cuidar, né, então... Sabe, as pessoas têm filho pelos motivos mais fúteis e a calêndula ajuda a pessoa a ter responsabilidade pelo ciclo da vida. Traz vontade de ter filhos, mas pelo amor, pelo respeito e não por coisas fúteis ou materiais. É isso que eu quis dizer com, com tudo isso, tá? A calêndula ajuda a ter gratidão e satisfação por aquilo que você já tem. Ela ajuda a criar vínculo de carinho e respeito pelos seres em geral, a encontrar missão pessoal na vida e saber realizar a sua missão ela coloca alegria, amor na vida e eleva a frequência dos pensamentos. Então, para quem tem síndrome do pânico, para quem sofre de ansiedade, para quem fica pensando em coisa ruim, a calêndula te ajuda a ter pensamentos mais elevados, mais conectados né, com esferas espirituais, tá? Então, nós temos aqui a calêndula, o alecrim alfazema, você vai escolher de acordo com o assunto né, que você quer tratar, que eu já falei aqui. E aí, você vai pegar o seu sapatinho, esse sapato é meu, tá? E muito legal é que eu coloquei ele hoje, opa, derrubei a calêndula aqui. Muito legal é que eu coloquei ele hoje e eu nem lembrei que, né, eu ia fazer um vídeo com essa temática e tal, e acabei colocando esse sapato, que é um sapato que ele parece um jardim, né, ele tem joaninha, ele tem flores, e até vou, vou fazer propaganda aqui, ele é um sapato vegano ele não usa nada animal, né, nenhum elemento assim que vem dos animais, e é da Insecta Shoes, eu vou fazer propaganda deles, porque eles têm um trabalho muito legal voltado para ecologia e tal, então quem curte, né, é, dá uma olhada lá no, no Instagram, no site da Insecta, eu não tô fazendo nenhuma troca, nenhum collab com eles, eu simplesmente tô divulgando porque eu acho lindo as coisas deles, e eu amo esse sapatinho aqui. Então assim, você vai pegar o seu sapato e você vai colocar... Eu escolhi aqui a calêndula, por exemplo, pro meu caso. Você vai pegar um pouquinho assim, ó, mas bem pouquinho, quase não dá pra ver, eu acho, que na, na filmagem. E vai colocar dentro dos seus sapatos e vai colocar o pé. Eu já escolhi ervas bem aromáticas, tá? Que se você tem um chulezinho ainda, dá uma amenizada, né? O alecrim é muito cheiroso. E a alfazema também tem um cheirinho bom. E tanto faz a parte da planta. Você pode colocar um toquinho, você pode colocar uma folhinha, você pode colocar um pedaço da flor, um Galinho que seja em cada um dos sapatos, tá? Eu só vou mostrar aqui o pé direito, não vou tirar o outro, né, pra mostrar pra vocês, mas aqui dentro, não sei se dá pra pegar aqui, tem umas folhinhas de, de calêndula e você coloca o pé ali dentro e essa planta vai tratar você de baixo pra cima. Vai tratar principalmente chakras inferiores e vai fazer a sua energia circular. E os chakras inferiores é, é onde reside né raiva, medo, tristeza, preocupação, ansiedade, baixa autoestima, sentimento de menos-valia, problemas né? com, com a matéria, relações com dinheiro. Então, tudo isso está nos chakras inferiores e essa energia dos pés vai subir né? pelos chakras dos pés e vai ajudar você nessas questões tá é para descartar chegou em casa no final do dia né quando você vai tirar o sapato e colocar seu chinelo coloca no lixo normal e no outro dia coloca de novo e eu recomendo que você faça essa prática pelo menos por sete dias tá para você sentir a diferença na sua energia e eu gostaria muito que você comentasse aqui depois os resultados que você teve porque a fitoenergética ela tem mais de 30 formas de uso a fitoenergética tem chá, sachê, spray, é, essências fitoenergéticas que são similares aos florais. Ela tem aplicação de hum, compressa, pode usar como sopas, caldos alimentares. Você pode preparar um tratamento de fitoenergética e colocar na máquina de lavar roupa para energizar a roupa da família, você pode colocar na água que você limpa a casa, né, e fazer um tratamento para sua casa, você pode usar a fitoenergética com os animais, até com as próprias plantas, então tem muitas formas de uso e por que não usar no sapato, né? Tem o sachêzinho que eu já ensinei a fazer aqui, que a gente pode usar dentro do sutiã, no bolso da calça, então o importante é que você aprenda a se relacionar com as plantas e coloque a energia delas na sua vida, e essa técnica do sapato com certeza vai te ajudar, vou encher meu sapato de Ficar lendo agora e espero os comentários de vocês, né? Pra gente trocar aqui. O canal da Fitoenergética é para isso, é pra gente trocar experiência. E eu aguardo os comentários de vocês, tá bom? Me segue lá no Instagram, arroba eu coloco muita coisa legal lá. E espero contar sempre com vocês aqui. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. A Fitoenergética tá precisando. A Fitoenergética é um movimento mundial. Né, de, de reintegração do homem com a natureza e a gente precisa dessa ajuda de vocês né, para disseminar essa boa nova, para disseminar esse sistema de cura natural que já transformou tantas vidas. Então faz aí, comenta depois, um grande beijo para você, muita luz e até o próximo vídeo.